Olá galera, começando aqui mais um Verbo Mochilar, uh, vocês me mandaram perguntas no Instagram e como prometido eu vou responder todas elas aqui, uh, eu recebi perguntas desde curiosidades em relação ao país até o tipo de comida que a gente come aqui, vou responder todas elas agora e se vocês não me enviaram ainda ou se vocês ainda têm algum tipo de curiosidade vocês podem enviar aqui no, no Youtube e via direct no Instagram também. Então vamos começar a responder essas perguntas que foram bastante, bora! Então bora lá! primeira pergunta que me fizeram aqui é como é a comida aí na região, onde você se encontra? Bom, a comida aqui na região, é, a comida tradicional que eles comem todos os dias é o galho, que é uma, uma mistura de farinha de milho que eles põem na água, eles fazem essa mistura e ele fica parecido como a textura de um fubá. Não sei se todo mundo está habituado com esse tipo de comida aí no Brasil, mas a única coisa que difere do nosso fubá no, no Brasil é a textura, que é um pouco mais pastosa e a cor também. Que diferente do fubá do Brasil, que é mais amarelado, o, o gale deles aqui é uma coisa mais esbranquiçada. Então eles comem isso com qualquer outro tipo de acompanhamento Normalmente feijão, algum tipo de salada E é a comida mais tradicional deles aqui também é, outro, Outra comida que eles, têm, que eles têm aqui que eles comem bastante é, Normalmente é no café da manhã ou com outro acompanhamento é o chapate é, O chapate na verdade é como se fosse uma panqueca porque ele também é feito com farinha, ele é bem fininho e normalmente você come puro. Então ele tem um pouquinho de açúcar, pelo que eu percebi. Mas normalmente quando eles fazem para comer com, no almoço, eles não colocam açúcar. Então você percebe que ele é, é um pouquinho mais natural, na verdade, porque nem o gosto do sal você sente. Então eu acredito que essas sejam as duas comidas principais aqui, que é o sapate e o gado. Bom, a segunda pergunta aqui é como você faz para lavar a sua roupa? Eles têm máquina de lavar? Não, eles não têm máquina de lavar. Esse é um trabalho manual. É, eu acredito que não seja um utensílio muito barato aqui no país. Então, por isso que eles não têm aqui. Uh, normalmente, o que eu faço é eu pego dois baldes de água que eles me cedem. Eu fico perto de um reservatório de água tem aqui aquele os grandes tanques que eles têm aqui e eu lavo minha roupa na mão então é o jeito mais tradicional possível mais eficiente de lavar a roupa aqui é na mão é... você leva em torno de mais ou menos uma hora para lavar 5 6 7 peças de roupa mas é a única forma que vocês têm então eu posso dizer para vocês com certeza que eu acho que essa é uma das partes mais difíceis aqui é lavar a roupa eu lavo normalmente uma vez por semana para não acumular muita roupa. E eu faço isso, eu levo em torno de uma hora, duas horas para lavar minha roupa. E essa é a parte mais difícil de morar aqui. Terceira pergunta: Como são os banheiros aí? É o tradicional banheiro brasileiro? Não, não é o tradicional banheiro brasileiro. Uh, diferente do nosso banheiro, eles. Eles adotaram o um método turco, que é aquele buraco que você tem no chão para fazer suas necessidades. É, ele fica numa, numa cabaninha, numa arinha reservada, na verdade, uma casinha bem longe da, da minha casa. Então, na verdade, quando eu quero fazer minhas necessidades, eu tenho que ou acordar no meio da noite, ou ir no meio do dia, um pouquinho mais distante. E lá é um, é um lugar reservado para para isso, não sei se é um método mais higiênico, mas é o único que eles têm aqui no país, infelizmente. Uh, logo do lado desse, desse banheiro, a gente tem é, outros espaços que são reservados para tomar banho. Então, você divide isso, tudo no mesmo lugar, tudo na mesma região, mas é, não é o nosso tradicional banheiro brasileiro, infelizmente. Uh, quarta pergunta, como você faz para tomar banho aí? Bom, para tomar banho é quase ah, a mesma tarefa árdua de, de lavar a roupa e de ir no banheiro também. É, eu dependo das meninas aqui, então normalmente elas me cedem é, um, um balde com água gelada e um balde com água quente e eu misturo isso tudo no banheiro para chegar numa temperatura ideal para mim e para tomar banho é com a mãozinha um lado tá o outro não tem outro jeito, e acho que a parte mais difícil é quando está frio aqui, que normalmente esfria bastante à noite, então todas as arestas que existem na cabaninha que a gente toma banho, elas começam a, a entrar vento, então acho que essa parte é mais difícil, mas não é uma tarefa impossível, é, eu particularmente já estou acostumado, então é, não sinto tanta falta, tenho banho todo dia, então é isso que importa. Mas também é bem diferente do nosso jeito de tomar banho aí no Brasil. Uh, mais uma pergunta aqui. Como você faz em relação à internet? Como é o acesso e a qualidade? Bom, a internet aqui é um caso sério. Você não tem internet de qualidade. Você não tem Wi-Fi. Você não tem infraestrutura para Wi-Fi. Porque também é muito caro. Então, no meu caso, para fazer meu trabalho com mídias sociais aqui, é um parto toda vez. Uh, eu... eu Contratei os serviços da Safaricom Que é a empresa mais popular que eles têm aqui uh, é, um, é um acesso básico Na verdade não é um acesso bom também Então eu pago em torno de 3 mil shillings por mês Que é o equivalente a 150 a 160 reais por mês Pelo internet que não é boa Então agradeço a Deus aí Vocês que estão no Wi-Fi de vocês Porque é uma coisa que eu sinto muito falta Porque definitivamente Aqui não funciona bem Ramon, qual é a moeda do país? Bom, a moeda do país aqui é o shilling queniano É uma moeda que não tem tanto valor quanto o real brasileiro. Então, uh, o valor de troca pra gente acaba saindo no benefício. Uh, outra forma e método de pagamento que eles têm aqui também, que eles falam que é o MPsa. É é o MPsa, na verdade, é o dinheiro no celular. Então, aquela empresa que eu havia mencionado em relação à internet, a Safaricom ela administra também isso no seu celular, então você tem é, um método de pagamento direto no seu celular, e como que funciona isso? para você ter MPESA você tem que habilitar o seu celular numa agência cadastrada, então você tem que levar o seu passaporte, que é o seu número de identificação, e eles vão fazer todo o cadastro, e após feito isso, tem que colocar dinheiro no seu celular e como você faz isso? Colocando dinheiro numa loja cadastrada, no nosso caso aqui a gente tem duas lojas cadastradas próximas da nossa casa, então eu coloco dinheiro nesse, nessa loja e esse dinheiro é convertido em MPça. e pra, se eu quiser comprar alguma coisa em algum lugar, em alguma loja cadastrada, eu só preciso do número que normalmente está em cima do Normalmente está localizado no estabelecimento um número, onde a gente envia é, o pagamento direto para esse número. Então é bem simples, bem prático, é, desde que você tenha cadastro. Então você tem esses dois métodos de pagamento aqui. Um que é super prático, que é o MPesa e o outro que é o KELIN tá Bom, como é o custo de vida aí no Kênia? Bom, a, se eu fosse falar para vocês, a, em relação às famílias, para o pessoal local aqui, o custo de vida é bem alto, então é, para eles tudo é muito difícil, você comprar papel higiênico, você comprar sabão, você comprar pasta de dente, para eles tudo é muito caro, porque é, eles não têm tanto dinheiro e os salários aqui também não são altos. É, já se você for ver em questão de estrangeiro, pra gente não é problema, na verdade. É, como eu disse, é, se você sabe o lugar certo de comprar as coisas e. Se você tem um relacionamento bom com as pessoas daqui, eles normalmente te vendem pelo preço certo, então é... pra gente que é estrangeiro não é um problema, não é um custo de vida alto, mas para quem mora aqui é um custo de vida bem alto. Mais uma pergunta aqui, as famílias aí são grandes, como funciona a estrutura? Bom, a estrutura familiar aqui, é... normalmente as famílias são compostas de 5 a 7 pessoas, é um número que, se a gente comparar com o Brasil, é um pouco grande. É... Eles, eles trazem isso, na verdade, da tradição deles, que eles, eles eram de tribos, então, realmente as tribos eram bem grandes. E eles diminuíram um pouco com o passar do tempo, mas eu acho que a estrutura básica é sempre essa, de 5 a 7 pessoas. Aqui, no nosso caso, acaba tendo mais, porque nós somos um orfanato, então, a gente acaba recebendo outras pessoas de outras famílias. Que nem o na mesmo, ele cuida além da própria família dele, que são três filhos que ele tem. Ele tem é, mais pessoas da família dele que ele ajuda e, a, a manter aqui. Então, é, acaba sendo um pouco maior do que a média, mas em torno é isso. De cinco a sete pessoas por família. Uh, vocês têm eletricidade nas casas? Como funciona? Bom, a gente tem eletricidade nas casas aqui... É... Algum, o, o que eu acho interessante, na verdade, e um pouco bizarro é que aqui a gente tem eletricidade, mas se você atravessa para o outro lado, em outra casa, é, do outro lado da, da rodovia, as pessoas de lá não têm eletricidade, porque é, diferente do, do nosso país, do Brasil, a, as, as, as empresas não são particulares, elas são públicas e é, é administrado pelo governo. E pelo que eu conversei, pelo que eu entendi, parece que o governo não tem tanto interesse em suprir essa necessidade básica do povo aqui. Então, é, eles aqui, eles têm eletricidade, mas do outro lado da rodovia, se você for até um vizinho, eles não têm. Isso eu acho mais bizarro. Mas a gente tem acesso. Às vezes o que acontece é da energia simplesmente acabar aqui. E eu não sei porque, parece que eles pagam como se fosse com o valor de recarga. Após é, determinado consumo, acaba e você tem que é, colocar mais energia. E eles fazem isso pelo celular. Isso é uma estrutura que eu não entendo até hoje como que funciona, porque às vezes a gente está assistindo televisão e de repente acaba a energia. Às vezes é blackout, mas na maioria das vezes é a questão do consumo de energia que eles têm que fazer uma nova recarga. Então isso é uma estrutura que é um pouco complicada aqui de suprir para a sociedade, pelo que eu entendi. Como é a estrutura social de homens e mulheres no país? Bom, isso aqui já é uma forma de crítica que eu tenho. Uh, infelizmente a sociedade aqui é uma sociedade muito forte, baseada no patriarcado, então machismo ele ele ele reina forte aqui então você tem o homem da casa que normalmente é, ele só é responsável por trazer a parte do a parte financeira a parte dos mantimentos e as mulheres fazem todo o trabalho pesado e quando eu digo trabalho pesado é realmente um trabalho pesado elas, elas trabalham o dia inteiro aqui fazendo trabalhos no caso, como a gente está na fazenda, elas fazem trabalhos desde arar terra, a, a cultivar plantas e cultivar, enfim, tudo aquilo que eles têm aqui na fazenda, até fazer manutenções em geral e, enquanto isso, os homens que são mais velhos, no caso, aqui a gente tem é, essa estrutura, eles normalmente não, não fazem tanta coisa e o trabalho acaba sobrando mais para as mulheres. Então acho que é, é, é complicado, é bastante complicado de você comentar, porque é aquilo, a gente tá, Eu estou em outro lugar, eu, eu tô, não faço parte desse país, mas você tem que olhar isso e, infelizmente, engolir seco. Mas, é, infelizmente, é um, é, um, é um sistema de patriarcado. Então, é, no, nosso, no Brasil também tem, mas aqui é bem forte é bem forte mesmo. Tem mulheres que trabalham também, é, eu já percebi isso, mulheres que têm só uma profissão, uma carreira, mas a grande maioria das mulheres, elas, a ideia é você simplesmente crescer, casar e virar uma dona de casa. Essa é a perspectiva de vida deles aqui, então o patriarcado vem na foto aqui. Bom, última pergunta aqui, é, você se sente seguro no país? Bom, eu me sinto relativamente seguro, não é uma coisa que eu tenho que reclamar em relação à segurança aqui. A gente vive aqui numa casa, num campo onde é tudo aberto, a gente nunca teve problema de pelo menos desde que eu estou aqui, nunca presenciei nenhum tipo de problema nesse sentido, então para mim é bem tranquilo, uh, nunca saí à noite, por recomendação até deles, então a noite é um agora mais do que nunca, com essa questão de coronavírus é impossível sair à noite, mas eles já tinham me avisado que não é... não é tão seguro sair à noite, principalmente pelo fato de eu ser estrangeiro, então nunca tentei sair à noite, mas durante o dia, em todos os lugares que eu andei, eu nunca me senti inseguro, então... Eu acho que isso não é um problema aqui Pelo que eu entendi, o grande problema é concentrado em Nairobi Então lá pelo fato de ser uma cidade grande Por ter bastante pessoas e por, ter, por não ter tantos empregos As pessoas acabam optando por essa questão de marginalização Então lá eu acredito que é um problema maior essa questão de segurança mas aqui onde eu, onde, eu me, onde eu me encontro atualmente não é um problema pra mim Então, não me sinto inseguro em nenhum momento E pra mim é um país relativamente seguro Então, é, segurança, ok nada, de, nada a reclamar em relação a isso É isso aí pessoal, esse foi o nosso programa especial Somente com respostas para as perguntas que vocês me enviaram no Instagram é, agradeço a todos vocês que me enviaram, se eu não respondi alguma, por favor me cobrem lá no Instagram ou se vocês têm alguma pergunta diferente daquela que não foi feita, que vocês me enviem aqui no, diretamente no YouTube ou também lá no nosso perfil oficial lá no Instagram que eu ficarei muito feliz em responder caso esteja na minha alçada. Tem um recadinho também agora pra vocês, uh, a gente vai entrar num, num recesso agora aqui no, no YouTube durante um tempo Devido a essa questão do coronavírus, a gente, eu estou sendo obrigado a repensar em novas fórmulas de, de como postar novidades para vocês aqui. Então é um período breve, não sei quando que na verdade eu vou conseguir voltar, mas peço que vocês não desistam da gente aqui no YouTube. Mas que vocês continuem acompanhando a gente também lá no Instagram, porque lá eu posto é, conteúdo novo todo dia, ah, lá eu não vou parar porque é uma metodologia diferente. Então, lá vocês têm conteúdo é, exclusivo todos os dias. Beleza? Então, esse foi o nosso último programa da temporada. E agradeço a todos que me seguiram até aqui. Continuem compartilhando os meus vídeos, caso vocês possam. E agradeço por todo o apoio que vocês têm me dado. Meus amigos, minha família e todo mundo. Beleza? Então, vamos encerrar aqui com aquela bela frase que eu sempre deixo para vocês. E espero que vocês... É, continuem seguindo a gente e continuem nos acompanhando. Porque viajar é preciso, viver é uma necessidade. Até mais!